Bom, pessoal, estou fazendo esse vídeo para apresentar aqui um questionamento sobre o posicionamento assumido pelo vereador do PT na localidade Quilombo. Uma praça está sendo construída pela Prefeitura Municipal e o vereador resolveu criar caso com os trabalhadores, alegando que a obra será realizada pelo governo do Estado. Isso, mais uma vez, vem de encontro àquilo que nós já havíamos colocado por diversas ocasiões aqui no canal, no TR Notícias, no portal TV Piauí. Obras de prefeituras são obras de prefeituras. Obras de governos estaduais são obras de governos estaduais. Não tem como você misturar as obras. Não tem como você é, fundir uma coisa com a outra. A responsabilidade de cada um é a responsabilidade de cada um. O vereador chegou ignorante todo, de acordo com as denúncias, para os trabalhadores dizendo, olha, vocês têm que parar essa obra aqui urgente. Aí o rapaz perguntou, mas parar por quê, meu amigo? Parar porque isso aqui é uma obra que o governo do estado vai fazer. Mas a prefeitura está fazendo. É uma comunidade rural dentro do município. A obra é da prefeitura. Aí ele não vai parar, não? Pois eu vou lhe mostrar como você para. E saiu valente, parecendo coronel, né? Parecendo aqueles. Antigamente não tinha aqueles cangaceiros, não, então aqueles coroné que se valiam de cangaceiros para impor o medo. Aliás, o grupo político aquele pertence no município de Altos Há denúncias inúmeras de opressão, de ameaças contra eleitores comuns Até de disparos contra pessoas, contra pessoas do povo Por não quererem seguir a cartilha desse pessoal aí do PT E lá na comunidade Quilombo, ele próprio, Hernandes, já disse para vereadores Da Câmara Municipal de Altos, em oportunidades anteriores, que lá quem manda é ele Se a pessoa não rezar na cartilha dele, vai para fora Aí eu fico a me perguntar a localidade Quilombo, que fica no município de Alto, para chegar até lá, tem que passar pela PI 367, que liga Altos a José de Freitas. Aí você chega no Sítio Novo, chega no Quilombo, é, no Anajás, uma série de comunidades rurais. Impressionante como esse vereador e o seu grupo político, o deputado sem mandato, que ele segue hoje a liderança, podiam estar lutando era pelo asfaltamento dessa rodovia, que é inclusive uma rodovia fantasma. O governo do estado destinou agora uma quantidade absurda de dinheiro Eu fiz um vídeo, vou deixar aqui nesse card aqui para você, tá? Para você acessar e ver a quantidade de dinheiro que o governo do estado destina para essa estrada Fantasma! Bom, nós estamos aqui no início da PI 367, ó Isso aqui é a PI 367, que é a estrada Fantasma Ali tem uma placa do próprio IAUI Eu já até tinha mostrado essa obra mas lembrando que ela tem um total de R$ reais. você está vendo ali ó, o valor da obra. R$ reais. 90 dias a execução, eles não botam a data de início, que aí a gente fica sem saber, né? Agora a propaganda não, a propaganda aparece grande lá no canto, ProPiauí, mostra aí. Ele ainda bota mais, recurso do Tesouro Estadual Que é outra mentira Porque a maioria dessas estradas é feita Com recurso do governo federal Entendeu? Só no ano de 2021 O governo Bolsonaro mandou mais de 60 milhões De reais para fazer obras como essa daqui ó. Tá vendo aí? Não asfaltaram Ele não defende o asfaltamento Que isso aí é que ele devia estar defendendo O que o governo do estado deveria estar lutando e fazendo era uma obra do Estado. O caso do asfaltamento da rodovia que leva ao Quilombo. Asfaltar a estrada 367 de Altos até José de Freitas, porque aí você beneficiaria a comunidade Quilombo. Com asfalto, ó, seria nota 10. Mas o deputado não quer, sabe por quê? Porque ele não tem prestígio, porque ele não tem moral com o governo, nem ele nem os vereadores do PT dele. Tanto é que o vereador Jaifran Rodrigues Ximenes, do Cidadania, denunciou que a unidade escolar Afonso Mafrense, que é uma unidade escolar tradicional no município de Altos, construída e inaugurada em 1938, está caindo aos pedaços. Sem reforma. O governo do PT há mais de 20 anos, quase 20 anos, né, no, no exercício do governo estadual, no executivo, e, e não faz a obra, e não realiza, e. Lamentavelmente essa que é a situação, quer dizer, não faz a, a obra do, do colégio Afonso Mafrense, a reforma, está caindo os pedaços Não faz a rodovia e aí vai querer fazer uma obra da prefeitura que é uma praça Ora, uma praça é obra de prefeitura, tem nada a ver com o governo do estado, ele sabe disso Agora ele está fazendo isso porque nos autos aqui tá, pouca gente tem coragem de peitar esse pessoal do PT, de desafiar esse pessoal do PT. Então eles afrontam a dignidade e a cidadania do alto res, e principalmente do trabalhador. O que é que tinha a ver esse trabalhador? O cara chegar para humilhar um trabalhador, o cara estava prestando o serviço dele, estava fazendo o trabalho dele, entendeu? Aí vai lá para querer afrontar o cidadão, ameaçar os trabalhadores. Isso não é papel de vereador. Como vereador do PT e do governo do Estado que ele diz representar, esse governo pantaleão, cheio de, de roubo e de mentiras, ele devia ir era defender a construção, a pavimentação asfáltica da rodovia PI 367. Eu quero ver se ele tem coragem de fazer isso. Ele não tem. O deputado dele também não tem. Como eu disse, não tem prestígio. Fez um, um, um requerimento em fevereiro de 2020, portanto, há, mais, há quase dois anos. Até hoje o governador nem olhou para o requerimento. Aí fica fazendo confusão aqui na, nos autos, fazendo baderna, arruaça. Ameaçando trabalhadores. Bom, nós viemos exatamente aqui na rodovia PI 367, que é a rodovia fantasma. Tá lá, ó. Isso aqui é obra de deputado. Isso aqui é obra de governo. Inclusive até subi o drone para a gente mostrar melhor as imagens da estrada. Mas lembrando que ela tem um total de 2.432.000 reais Você está vendo, tá vendo ali Olha aí um deputado que quisesse Verdadeiramente trabalhar pelos altos Nós estamos aqui na rua Ludgero Raulino tá? Nesse trecho aqui Nesse trecho aqui A rua para Olha aí, Pedro. Tá vendo? A rua parou. Mostra aí. Tá mais perto de você aí. Mostra. Vem ali, tem um sistema de esgotamento. Passa Está aqui uma obra que seria importante para ele ajudar a prefeitura municipal. Fazer aqui um, né, um elevado ou dar continuidade a essa via. Para ela chegar lá do outro lado, que ali é um bairro importante. Ali é o Bacurizeiro, o Batalhão, vários bairros importantes aqui de Altos.